A gente começa então agora uma série de vídeos onde a gente, onde eu explico um pouco mais, né, em detalhes do que o Sears explica, os tipos de forças mais comuns que a gente vai encontrar durante esse curso. E a gente começa com a força gravitacional. Uh, a força gravitacional, né, segundo a lei universal de Newton para a gravitação, é dada por se se você tem dois corpos de massa m1 e m2 por essa expressão aqui, tá? g é o que a gente chama de constante universal da gravitação, né? ela, ela é diretamente proporcional à massa dos dois corpos, na verdade é o produto da massa dos dois corpos e é inversamente proporcional ao quadrado da distância, ou seja, quanto maior a distância sobre esses, sobre, entre, os, entre os dois corpos, menor vai ser a força gravitacional. E segundo a terceira lei de Newton, a força que o corpo 1 um exerce sobre 2 é igual, em módulo, à força que o corpo 2 exerce sobre o corpo 1. Um. Se um desses objetos for a Terra, por exemplo, o objeto número 1, um, né? e o objeto 2 for um outro objeto qualquer sobre a superfície da Terra. A força gravitacional é dada por essa expressão, que é idêntica à primeira, só que agora o que eu fiz? Eu, eu uh, troquei a massa do objeto 1 pela massa da Terra, a massa do objeto 2 continua sendo a massa do objeto 2, e agora a distância entre esses dois caras vai ser o próprio raio da Terra. E aí você deve estar se perguntando, mas como assim? Né? Porque os corpos estão em contato. Né? Qual é a distância entre a pessoa e a Terra? É, é zero porque a pessoa está em contato? Não. Tá? É, na verdade, o que acontece é que, graças ao conceito de centro de massa, que a gente vai ver mais para frente no curso, a gente, pode, a gente pode considerar que toda a massa da Terra está concentrada em um único ponto, bem pequenininho, né? sem dimensão, é um ponto, tá? e a distância entre, a, entre a, a, a, o objeto 2 e a massa total da Terra, nesse caso, vai ser o próprio raio da Terra. Tá? E essa expressão aqui, a gente, a, gente, a gente costuma escrever de uma maneira mais concisa como massa do objeto 2 vezes a aceleração de queda livre. Se a gente é, com compara essa expressão com essa expressão aqui, a gente vai ver que a aceleração da queda livre, que é o que a gente costuma chamar de gravidade, tá? é a constante gravitacional vezes a massa da Terra dividido pelo raio ao quadrado da Terra. Okay? Então, né, a gente sabe calcular esse cara aqui se a gente souber o raio da Terra e, o, e a massa total da Terra. Vai valer a mesma coisa para qualquer outro planeta. Esse g é uma constante que não muda, o que vai mudar é a massa do planeta e o raio do planeta. Por isso que, na, por isso que no caso, né, a, a gravidade na Lua, a aceleração de cada livre na Lua é menor do que a aceleração da Terra. Né? Tanto a massa da Lua quanto o raio da Lua são menores do que o da Terra, numa proporção que dá um sexto, né, a gravidade na Lua dá um sexto da gravidade sobre a Terra. Se a gente subir um pouco acima da, da superfície da Terra, nosso corpo vai estar a uma distância do centro da Terra, onde a gente vai estar considerando que toda a massa da Terra vai estar concentrada, a uma distância raiva da Terra mais altura. Então, à medida que a gente vai subindo né, acima da superfície terrestre, a gente vai notar que a gravidade vai variar com a altura. Então, se você subir numa montanha. Né, muito alta. Se você tivesse chegado ao topo do Everest, por exemplo, a gravidade no topo do Everest seria um pouco menor do que a gravidade na Terra. Mas para todos os fins práticos, né, quase que imperceptível essa diferença. No caso de, no caso da força que você sente, né, da, da, da Terra puxando você, okay? E uh, se a gente colocar alguns números Nesse, nessa história, a gente vai ver que G é uma constante muito pequena, da ordem de 10 a menos 12, 10 a menos 11, 10 a menos 12 né, metros ao cubo sobre quilo é, por segundo ao quadrado. É uma coisa muito pequena, mas a massa da Terra, o raio da Terra é da ordem de 10 a sexta, então esse fator aqui vai ser da ordem de 10 a 12 ou 10 a 13 e a massa da Terra é da ordem de 10 a 24, tá? Se a gente fizer as contas direitinho, a gente vai ver que a gente vai ver que a gravidade a gravidade na, na, na superfície da Terra dá realmente próxima de 10 metros por segundo por segundo ao quadrado, ok? Como é que a gente trata a, a, a força gravitacional uh, vetorialmente? Né? Agora, quantitativamente, mas vetorialmente. Basicamente, a força gravitacional vai estar sempre apontando para o centro da Terra, né? E, e o centro da Terra, se a gente olha, se a gente pensar, parar para pensar na dimensão de uma pessoa, ela é muito pequenininha em face da curvatura da Terra, por isso que a gente sempre vai dizer que a força gravitacional vai estar apontando perpendicularmente ao, ao solo, apontando para baixo. Tá? Vetorialmente a gente escreve a, a força gravitacional definindo dois eixos, né? um eixo tangencial e um eixo radial. Tá? É... Então nesse caso aqui, nesse caso aqui, a gente sempre pode definir eixos do jeito que a gente quiser, aqui vai ser conveniente a gente a gente definir o eixo radial apontando para cima, e a força e aí a gente pode definir um vetor unitário na direção na direção radial, né, que é esse vetor r chapéu. Com isso, a gente vai ver que se a gente multiplicar esse número pelo vetor R chapéu, para que a gente tenha um vetor apontando para baixo, nós temos que escrever a força gravitacional é, vetorialmente como, agora já não tem mais o módulo aqui, como menos g, massa da Terra, dividido por raio da Terra ao quadrado, vezes a massa do objeto que está aqui, né, na superfície da Terra, vezes esse vetor R chapéu, tá? então esse sinal de menos, né, quando a gente coloca os eixos desse jeito ele está indicando que a força é atrativa, em geral quando você tiver uma, uma força cuja componente escalar, que é esse número todo aqui que multiplica o vetor, o vetor unitário R chapéu, tiver um sinal negativo, essa força vai ser atrativa.